E seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui eu divido estratégias técnicas para você projetar softwares como um Expert. Eu sou Pisani da Arc e no episódio de hoje nós vamos falar sobre arquitetura de microserviços. E esse é um tema muito interessante porque muitas pessoas confundem, não tem dúvidas ali sobre se estão realmente trabalhando né, corretamente dentro da arquitetura ou se só estão colocando microserviços, né? Muitas aplicações elas nascem com o um viés ali de poxa, eu trabalho com microserviços. Mas isso não quer dizer que a sua arquitetura é orientada, é desenhada, é projetada para trabalhar com microserviços. Isso quer dizer que você tem microserviços na sua aplicação. E muitas vezes nem são tão micro assim, não é verdade? E eu falo isso com a propriedade de ter visto muitos, mas muitos projetos que tinham ali microserviços, e quando você abria, né, olhava ali a estrutura, o código, tinham-se muitas camadas, era uma arquitetura né, praticamente mini monolitos, né, o pessoal gostava de chamar assim também, tinham serviços, né, eram grandes serviços que faziam muitas coisas, tinham muitas responsabilidades, e assim, as pessoas chamavam de microserviços. E na prática, né, você acaba não tendo os benefícios, os benefícios reais que uma arquitetura projetada para microserviços traria, tipo, entregaria, né, como é, enfim, objetivos, metas que você é, objetiva né, quando você pensa em uma arquitetura como essa. E olha, se você não tem um alinhamento estratégico é, com o negócio e realmente né, uma visão é, mais ampla do como isso vai ser monetizado e muitos etc. aí, você acaba desenhando, né, projetando ali uma solução mais complexa muitas vezes do que o que você realmente precisaria, tá? Então sim, a arquitetura de microserviços é top pra caramba, nós vamos falar muito sobre ela hoje, mas ela não é pra tudo, tudo bem? Legal, então vamos começar falando sobre os principais benefícios desse tipo de arquitetura, Arc. já para você ter em mente, né? quando que você efetivamente deve considerar o uso de microservices na sua aplicação, beleza? Bom, o primeiro benefício, né, e é muito comum a gente ouvir isso no mercado, é que uma arquitetura orientada a microserviços, ela escala times. Poxa, mas o que a gente está querendo dizer com isso? Quer dizer que eu posso colocar mais pessoas para trabalhar no nosso projeto, né, é, projetar uma arquitetura onde mais pessoas entregam ao mesmo tempo, constroem ao mesmo tempo. Isso porque eu vou projetar algo que é composto por várias caixinhas, muitas caixinhas. Cada micro componente é uma dessas caixinhas, tá? E cada uma tem uma responsabilidade. Então eu consigo ter um time grande, efetivamente grande, trabalhando ao mesmo tempo na minha solução. E isso faz com que eu consiga ter um time to marketing. O que é o time to market? Né? É o tempo desde a, da, da concepção do pensamento inicial, da iniciativa que veio lá do stakeholder até chegar na mão do usuário. Ela é encurtada. Por quê? Onde eu mais tenho é, tempo né, de, de, de demora aqui, né? Nessa, nessa linha né, é durante a construção, é a fase de construção. Porque na construção eu tenho que entender exatamente do que, que se trata, né? Criar a solução testar a solução, garantir a qualidade da solução e, por fim, entregar a solução. o né? homologo e aí vai chegar na mão do meu usuário. E essa etapa da construção é a mais longa. Quando eu tenho um caminho crítico, né? aplicações monolíticas, tipicamente elas têm um caminho crítico longo. Eu preciso colocar ali é, um, um grande source de desenvolvimento, né? e eu vou desenvolvendo, desenvolvendo muitas vezes... É, eu entro numa, numa linha né, de, de, de construção que depende da outra e depende da outra, e quando eu mexo em um ponto, quebro o outro. Né, isso acontece muito em aplicações é, monolíticas, né, ou aplicações que a gente chama hoje de monolíticas, mas aplicações que são é, distribuídas, né, estruturadas ali em várias grandes camadas. Aplicações assim, né, com times muito grandes, você acaba batendo muito a cabeça quando o assunto emerge, né? publicação em produção, então bate-se muito a cabeça nesse sentido. E quando a gente está falando de microserviços, o que, que acaba acontecendo? Cada pessoa implementa o seu microserviço. Às vezes, né, mais de uma pessoa implementa o mesmo, mas tipicamente dá para você literalmente colocar uma pessoa responsável por um microserviço. E cada pessoa, né, cada desenvolvedor, vai entregar, testar. Né, avaliar a qualidade, homologar ali, né, colocar para homologação o seu pedacinho. Tá? É, então, dessa forma, eu consigo sim escalar times. Uma outra coisa muito legal é que orientação a microserviços, na né, arquitetura orientada a microserviços, desenhada assim, ela suporta uma disponibilidade muito maior. Né, ela tem uma disponibilidade muito maior. Por quê? Eu consigo, por exemplo, substituir um microserviço por outro, né, é, com a aplicação rodando, sem precisar tirar a aplicação do ar. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração só de back-end, né, que não impacte no meu front, eu consigo construir um microserviço novo, né, é, fazer com que uma versão nova, de repente, da minha aplicação é, também aponte para ela, ou então se eu tiver ali uma estratégia né, de usar é, um componente arquitetural na frente, a gente já vai falar sobre isso também, a estratégia de apontar né, para o pro microserviço novo e antigo, né, através de Service Registry, por exemplo, né, o microserviço sobe e fala, opa, estou de pé, né, e o API Gateway aponta para ele. Se isso né, se você adotar esse tipo de estratégia também, o que vai acontecer é que você consegue subir versões novas do seu microserviço sem precisar mexer em nada mais. Né, e a própria aplicação ali, ela vai reconhecer esse microserviço novo e você, depois que ele tiver publicado, funcionando, você pode tirar fora do ar a versão antiga. Então você pode fazer uma substituição com a aplicação rodando, sem parar a aplicação por um segundo sequer. Então percebe? Nós temos aqui efetivamente mais disponibilidade. Né? Eu consigo efetivamente é, ficar com a aplicação mais tempo no ar. Trabalhar com mais de uma versão, né? talvez até meu front-end tenha mais de um front-end, com mais de uma versão, cada uma apontando para um back diferente. Né? Eu posso fazer isso também. É lógico que eu preciso de outros componentes, como por exemplo, um orquestrador de containers. Lógico, né? Eu vou precisar de um componente arquitetural assim para conseguir fazer com que a aplicação não caia em nenhum momento, beleza? O terceiro ponto é que ele possibilita maior elasticidade. O que, que é isso, Pisani? É a capacidade da sua aplicação de aumentar a carga né, de infraestrutura, memória, CPU, etc. À medida que eu tenho mais usuários. Dentro da minha aplicação, usando a minha aplicação, eu consigo reduzir né, a quantidade de recursos consumidos à medida que eu tenho menos usuários consumindo. Isso faz com que eu tenha uma otimização de custo melhor. Né? Os meus custos são otimizados diretamente né, de acordo com o volume, com a tempestividade de usuários que estão usando né, a minha solução ali ao mesmo tempo, beleza? Então, tenho poucos usuários, eu consigo reduzir a minha infra, tenho muitos usuários, eu aumento a minha infra para aquele microserviço e não para todos. Então, percebe? Eu consigo fazer isso sob medida, eu consigo ter uma otimização financeira melhor também, tá? Acaba virando aí um ponto extra, né? Embora, tá, uma arquitetura orientada a microserviços, ela custe mais caro, eu preciso, né, de um ferramental maior, de uma equipe maior, mais qualificada, mais preparada, né? especialistas né? em vários segmentos. Eu vou precisar de mais recursos de infra para suportar né? toda essa arquitetura, os componentes arquiteturais, mas, né? falando das vantagens, a gente efetivamente tem sim a possibilidade de escalar nos pedacinhos onde eu realmente preciso. Eu não preciso ficar escalando tudo, minha aplicação inteira. Eu foco aonde eu preciso. O nosso quarto ponto positivo é que ele possibilita testes AB. E o que, que é isso? Eu posso subir literalmente uma versão nova da minha aplicação, com front-end novo, né? E direcionar para aquele back-end, né, para aquele microserviço, para aquele universo de componentes novos, um seleto grupo de usuários ali que vai fazer um teste. Ou então metade, né? Metade vai para a versão nova, metade vai para a versão antiga. Quem fez isso pela primeira vez, pelo menos onde eu me lembre, foi a Amazon quando eles criaram aquele botãozinho comprar com um clique. Então eles liberaram ali, né, é, para um, metade, né, da base. Na verdade, no comecinho foi para um seleto grupo, né. Depois eles colocaram metade da base. E como eles viram que foi um sucesso muito grande, eles soltaram geral, né, para todo mundo. Então ficaram no ar, né. Ficaram essas duas versões, né. Ficaram no ar por um bom tempo ali uma semana, duas, e aí quando eles bateram o um martelo ali, né, agora vai, agora a gente vira tudo. Aí eles ligaram para os dois lados. Nesse sentido, né, muitas vezes se adota literalmente feature toggles, tá, para <risos> determinar ali o que vai para um lado, o que vai para o outro, para usuários, o né, um grupo que está ligado, outro grupo que está desligado, aquela funcionalidade, mas também é possível você trabalhar né, literalmente com um ferramental ali de infraestrutura que direciona né, metade do tráfego um lado, né, e metade para o outro. Então metade consome uma tela e todos os seus microserviços, né, por consequência, e a outra metade consome os outros componentes. E como quinto e último grande ponto positivo, né, deste modelo de trabalho, de modelo arquitetural orientado a microserviços, nós temos a aderência a clouds, né, o modelo serverless, mais especificamente, tá? A arquitetura cloud em geral, ela é, assim, super aderente, né, a, a esse modelo arquitetural, principalmente quando a gente está falando mesmo né, de serverless, de, de não ter que se preocupar ali com, com containers ou com, é, enfim, né, VMs, né, vou subir uma VM, vou ficar preocupado com os recursos dessa VM. Não, eu subo ali o meu microserviço, implemento, né, usando por exemplo, na, na AWS a gente tem lambdas, né, em outras clouds a gente tem functions, né, na Google Cloud, na DigitalOcean, na Azure <risos> e muitas outras, né? Você tem funções de cloud, você implementa ali usando Node, Python, .NET, né? C Sharp ali, implementa o seu microserviço e sobe direto para a cloud. Aí a cloud se responsabiliza por tudo, por escalar, né? Por... É, enfim. Só que tem alguns pontinhos contras aí, tá? Que a gente não vai falar nesse vídeo de arquitetura serverless, que tem alguns pontos negativos, tá? E é assim, é necessário que você preste bastante atenção também, tá? Tem hora que não vale a pena usar um Lambda, por exemplo, uma, uma Function. Tem hora que realmente não vale a pena, tá? Tem hora que vale mais a pena, talvez, trabalhar com Serverless também, mas em containers. De qualquer maneira, nós estamos falando da aderência desse modelo arquitetural a Serverless, a Cloud. Então, arquiteturas que têm essa infraestrutura mais moderna, né, é, tem essa vantagem de estar mais próxima, de ser mais aderente, tá? Um desenho arquitetural mais aderente à infraestrutura on cloud. Bem, esse modelo arquitetural, ele não é novidade, tá? Tem milhares e milhares de empresas, mundo afora, que utilizam, e utilizam da forma correta, né? E também tem muitas empresas que acabam indo, né? É, pegando ali, muitas vezes, até o conhecimento de um ou outro desenvolvedor de algum projeto, né? traz ali uma visão de uma estrutura e às vezes no calor do projeto, né, acaba se saindo é, fora né, desse pensamento, desse modelo arquitetural. Por isso que é tão importante você ter um arquiteto, um arquiteto de software, de soluções, desenhando, projetando a solução né, e direcionando isso para a equipe, junto com a equipe, para fazer com que a solução né, saia do outro lado ali redonda, né? usando os padrões corretos, os padrões de software, né? os padrões de microserviço, os padrões arquiteturais definidos, beleza? Então isso é muito importante. Como eu estava falando, né? eu pessoalmente, aqui na minha consultoria ARC, né? nós temos uma consultoria focada em arquitetura e também na minha longa trajetória profissional, vi dezenas e dezenas de projetos utilizando essa arquitetura, muitos utilizando da forma errada e muitos utilizando certinho tá usando ali os conceitos corretos é, e eu vou falar para vocês que assim aonde eu vi funcionar melhor né redondo mesmo foi em um e-commerce um e-commerce assim de uma grande companhia né uma grande loja e assim era muito redondo muito redondo funcionava tudo desde o Fitter Tango, né para habilitar ali até a forma como é, esses Tangles eram aprovados eles funcionavam via Slack era muito legal né e a aplicação era toda microcomponentizada. Então, assim, eles tomaram né, essa decisão depois de ficarem fora do ar em uma Black Friday. Eles tiveram animador muito grande numa Black Friday, e aí eles tomaram essa decisão de ir para microservices. Né? E aí eles redesenharam tudo, tudo mesmo. Começaram do zero e quiseram fazer do jeito certo. Chamaram um arquiteto, eu participei desse time também. A gente desenhou, projetou tudo e ficou muito redonda. Essa arquitetura ficou muito legal. Eu acredito, né, não tem mais contato, mas eu acredito que esteja de pé até hoje. Pelo menos os fundamentos né, que a gente projetou naquela ocasião, até hoje estejam de pé. E segurando essa grande <risos> empresa, né, essa grande loja, é, esse grande e-commerce no ar até hoje. E na real, né, se você é novo... É, com esse tipo de arquitetura, ou se você só participou de um ou outro projeto né, e viu funcionando, certamente você, como um arquiteto, talvez iniciante, ou talvez, né, se você puder dar um pitaco ali, dar uma sugestão de uma arquitetura, você tenha receio de direcionar uma arquitetura como essa. Por exemplo, né, medo de que vai custar muito caro, né, medo de que não vá escalar como você acharia que iria escalar ou até mesmo medo, né, de que fique tão complexo, tão difícil de manter que nem mesmo você consiga, né, é, sair do outro lado, Eu não tenha o apoio na hora certa e fique complexo demais até para fazer um troubleshooting caso tenha algum tipo de problema. E olhar é que esses receios são super válidos, mas com o conteúdo de hoje você vai entender, né, exatamente o que que você precisa se preocupar para sair do outro lado com uma solução efetivamente boa, uma solução concisa, né, uma solução que seja realmente aderente às suas necessidades, às necessidades do seu projeto. Bom, então vamos falar sobre como que o mercado, em geral, né, muitas empresas fazem, né, e é um jeito que dá mais dor de cabeça, que dá errado, que se tropeça muito, né, que é exatamente falar, poxa vida, é, temos aqui um projeto, a gente precisa... É, começar a desenvolvê-lo. O né? que, que o pessoal faz? Fala, pô, vamos trabalhar com microserviços direto. É a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, time técnico, time de negócios. Ah, por quê? Porque todo mundo está utilizando. Hoje em dia... Tem que ser microserviço, senão né, não, é, não é uma boa. A gente vai estar né, com uma arquitetura defasada, com um modelo defasado. Então, todo mundo de cara já vai para microservices. E aí, o que, que acaba acontecendo? Né? O, o desenvolvedor né, os, ou os né, mais experientes vão lá, montam uma estrutura de pastas ali, né, começam a construir os primeiros microserviços, os que vão ser né, base para os outros. E aí, faz-se ali Ctrl-C, Ctrl-V... Dos primeiros microserviços ali, né? Às vezes constrói-se até alguns boilerplates, não são todos os projetos que se tem, né? Em alguns tem, outros não. Você constrói ali, né? Uma estrutura mais ou menos do microserviço, Ctrl C, Ctrl V e tudo fica, fica assim, exatamente igual, né? Todos os microserviços com a mesma estrutura ali, com os mesmos componentes, né? E muitas vezes aí o desenvolvedor, à medida que ele vai precisando de uma biblioteca de outra, ele vai colocando para dentro, vai usando cada um. É, faz uma conexão diferente com o banco, usa um recurso diferente, usa uma biblioteca, um kit diferente e vai se implementando né, uh, os microserviços ali e muitas vezes nem tão micro assim, né, não se tem uma visão clara da responsabilidade de cada componente. E aí na hora que vai se construir ali, fala, poxa, preciso colocar aqui uma funcionalidade é, de consulta. Legal, onde eu vou colocar? Ah, dentro daquele microserviço. Ah, vamos, vamos colocar dentro de um que já existe, né, não vamos criar outro não se tem esse senso né de, de, de olhar para um desenho e se preocupar a ah, poxa vamos para um caminho ou vamos não já qual que já tem aí esse vai lá e coloca lá dentro o, o código ali né a rota nova o código todo né e tenta se utilizar o mesmo afinal de contas né muitas vezes você tem um time to market ali te matando então, não cara você precisa subir isso aqui é, semana que vem tem que estar tá no ar. Você fala, você perde dois dias de prazo, é meio, é meio dia. Então, a, assim isso é comum mercado, né? Hoje em dia é agressivo para caramba, né? É, negócios ali um, um brigando com o outro, é cobra matando cobre cara e prazo matando, né? Então a gente tem pouco tempo para pensar, para decidir. Por isso a gente tem que ser ali ó, muito ágil, né? E tem que ter as técnicas certas na manga ali, né? Precisa ter uma pessoa olhando para a arquitetura, senão fórmula do fracasso. Beleza? E é curioso que em alguns casos até se tenta ali algumas iniciativas como ah, vamos colocar testes unitários e algumas vezes só no finalzinho se coloca os testes unitários, né? só no final não se pensa em TDD, em BDD, em nada. Vai para o final né, do projeto, bota lá teste unitário né? e né, muitas vezes começa, seria um ou outro, microserviço tem e o restante não tem aí também não adianta muita coisa, né? Sua solução como um todo deveria ter testes unitários, é uma ótima prática, né? Principalmente se você adotar com TDD, deveria, né? Não é todo projeto que a gente consegue ter, a gente não consegue muitas vezes aculturar todo o time, mas é uma ótima prática, deveria se ter, né? Deveria se ter tempo para isso, sempre. E na prática é isso que acaba acontecendo, né? Você acaba tendo ali alguns microserviços com testes unitários e outros sem, né, e aí às vezes até a maioria, né, vira-se ali um grande caminhão de débitos técnicos. E aí, sabe o que acontece? Uma arquitetura nova, um projeto novo, uma solução novinha, né, para o time técnico, para a galera técnica, nasce cheia de débitos técnicos, né, cheia de dívidas técnicas ali para serem pagas, para serem solucionadas. E muitas delas, pior de tudo, é que nunca são sanadas, elas ficam ali para sempre, ad a de eterno. Agora, Arki, bora fazer esse negócio direitinho? Vamos fazer certinho? Vamos fazer do jeito né, que deveria ser, para você não ter dor de cabeça, tá? Eu vou passar um pouquinho para você da minha experiência como arquiteto, o que eu já fiz, né, quantas vezes eu já fiz isso, e do jeito certo, dá certo. Né? Se você seguir essa metodologia, esse step by step que eu vou passar para você, você não vai errar na hora de escolher se vale a pena para você ou não trabalhar com microserviços, né? E até mesmo o modelo, que tem muitas formas de você trabalhar com microserviços. Tá bom? Eu então vou te passar aqui o step by step, a gente vai mostrar na lousa. Eu vou até mostrar um exemplo de código para você usando ali TypeScript, né? Do, de, de uma aplicação tá? de microserviços também. Como que fica é, sucinto, ou como, como deveria ser, né? Organizado e bem minimalista ali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 Você não vai ter tantas vantagens em escalar times, por exemplo. Você não vai ter essa vantagem. Tem duas pessoas, né? Como é que você vai escalar um time desse? Não escala, né? Então, precisa ter ali um time, né? É, que tenha ali uma certa quantidade de pessoas. Eu diria que mais de cinco pessoas é o ideal, né? E você deveria ter ali, sim, né? É, pessoas com uma capacidade técnica ali, com know-how, né? Já de ter trabalhado com filas, com alguns dos componentes arquiteturais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 como ele vai se comportar com seus componentes de back-end, tá? Precisa-se muitas vezes aí pensar até, né, em reatividade, tudo bem? Modelos assíncronos. Então, assim, uma arquitetura dessa, né, ela precisa ser vislumbrada um pouquinho mais alto nível, beleza? E eu diria que a parte de infraestrutura, se você não tem ela, vai ser uma dor muito grande você construir, né, ao mesmo tempo que você está montando ali, desenvolvendo seu software, principalmente se você não tiver pessoas para fazer isso. Achar que simplesmente vai subir um container ali com tudo pronto, magicamente funcionando, não é a resposta, beleza? Tem que se pensar em muitas coisas, latência, a, a infraestrutura tem que ser projetada para uma arquitetura como essa. E o terceiro requisito, assim que é vital, Ark vital para você é, falar, beleza, vamos para microservices. É se você tem um requisito de alta disponibilidade, precisa ter uma disponibilidade grande, grande mesmo, precisa suportar ali é, altos volumes de pessoas.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 Afinal de contas, eu preciso ter o que, o pra quem, o porquê, né? O que para falar como. Eu não posso falar como antes, tá bom? Eu preciso ter né, um, um motivo, um motivador, antes de falar como que eu vou resolver, tem que ter o um problema para resolver o problema, beleza? Isso não faz sentido nenhum. Então, anota aí, assim, tá? Algumas coisas são para aplicação em modo geral, né, numa visão alto nível, ou seja, das principais funcionalidades, e outras são para cada componente, para cada escolha que você vai tomar, tá? É, é importante, antes de mais nada, que você saiba é, para quem você está fazendo, né? quem vai utilizar a sua aplicação, quem são os usuários, beleza? Essa é a primeira coisa, você precisa saber quem que vai utilizar, tá? A segunda coisa que você precisa saber é por quê? Por que que essa aplicação está sendo concebida? Ela resolve uma dor ou ela é algo novo, uma novidade, tá? Que está sendo colocada no mercado. Estou construindo uma necessidade que não existia, né? Ou não, estou resolvendo um problema que já existia, seja interno ou seja externo, tá? Essa dor pode ser, pô, minha. Eu tenho um produto que não tem uma funcionalidade que todos os meus concorrentes ali têm. E aí eu quero colocar, beleza? Essa pode ser uma dor minha, da minha empresa. Ok, tá? Tá? e eu posso ter também uma novidade uma coisa que pô né ninguém não existia GPS eu criei GPS a primeira versão beleza uma novidade que eu estou colocando no mercado tá então assim uma solução ela normalmente ou ela é uma novidade né ou ela resolve uma dor né normalmente não é via de regra dificilmente você vai ver uma solução que não não tenha um desses grandes objetivos em pauta ali beleza então tem que se entender qual é o objetivo por que o seu produto está sendo concebido, beleza? E agora entra um ponto que você vai ter que olhar para cada microserviço, para cada funcionalidade, tá? É o como vai ser utilizado aquele recurso, aquela função. Vai ser utilizado de forma online ou ou não? Né? Vai ser utilizado ali via bet, por exemplo, totalmente offline, né? É, é um modelo que é síncrono ou é assíncrono, né? É, então, isso daí assim, você precisa ter essa visão muito clara né, de como que vai ser utilizado. Que protocolos que eu vou trabalhar ali? HTTPS, é binário, é, é SOAP, né, é, é arquivo de texto, é direto no URL. Como? Como que, é, que vai ser consumido? Tá? Aí uma outra pergunta que também, assim, para todos os microcomponentes Qual que é a tempestividade? Qual que é o volume máximo simultâneo que a gente vai suportar Puts, não sei, não tenho a menor ideia. Cara, tem que ter uma estimativa. O negócio tem um, tem um motivo dele existir, tem um porquê, né? Um para quem? Se você sabe porquê e para quem, notoriamente, você vai ter uma visão, né? Pelo menos de, de meta ali, de uso, de volume, tempestividade. Pô, numa Black Friday, quantos clientes eu espero ter? Quanto que eu quero ter de receita? Eu tenho que ter isso em mente, né? Para ter essa receita, tem que ter mais ou menos um número X de usuários simultâneos, né? Então tem que ter essa visibilidade, né? É, antes de, de, de projetar uma, uma solução, para tomada de decisão mesmo, se eu vou para o 5 na síncrono online, né? se eu vou trabalhar ali, é, enfim, com reatividade, por exemplo, na minha interface. Então, assim, é preciso entender como a, a aplicação vai ser consumida. Né? E esse como vai ser consumida, é, principalmente né, com um viés mais funcional ali, poxa, vai ser consumida por um robô, né? vai ser consumida por um back-end,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 consegue olhar para a fila, pegar log de fila, log de vários componentes, ou não. Pô, peraí, eu tenho de repente um time ali de suporte que direto vai raquetar ali para o time de dev, né? quando eles não conseguirem. E se o time de dev tiver muito atarefado com um projeto para ontem? Então eu preciso de, de shortcuts ali para...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 MDL, UML, C4, né, Archimate. É, tudo bem que Archimate é mais para arquitetura corporativa, tá? Mas sempre que a gente mostra né, é, as diferenças, e somos nós, inclusive, eu falo isso até com uma certa paixão, né, nós mantemos o MDL hoje em dia. É, é assim, é uma notação muito simples, tá? Mas assim, não importa, beleza? O mais importante aqui é que você defina uma notação para você trabalhar no seu projeto beleza tem que ter ali, que seja fluxograma, <risos> não tem problema, tá? pode ser fluxograma, pode ser UML, tem que ter uma forma padrão, senão os documentos vão ficar cada um de um jeito, tudo diferente, né? as suas visões que você vai criar ali, e precisa ter um nível de abstração também padrão. Né? Eu não recomendo e não encorajo que você faça um diagrama muito detalhado, com cada é, classe né? que você vai ter ali, nos seus microserviços internamente, não é né, o papel do arquiteto, mas já foi, né? hoje em dia não é mais. Você precisa passar uma visão mais alto nível, mostrar os componentes arquiteturais que vão estar conectados ali no seu microserviço, tá? Pode ser até um desenho muito objetivo como esse aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Não tem problema, mas precisa ter um desenho, beleza? Tem que ter uma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 E olha aí, agora que você já tem tudo isso nas mãos, né, você já tem a visão de tempestividade, de volumetria, né, de usuários utilizando ali a, a ferramenta, né, de como que eles vão utilizar, né, tem uma visão ali do porquê, como que a empresa vai é, ganhar dinheiro com isso, né, é importante você ter isso também, nessa visão também, né, de como que vai ser monetizado, né, como, que vai ser, é, como que a empresa ganha dinheiro né, com essa é, solução que você está projetando. Isso também é importante, a gente acabou não falando, tá? Mas se você não tiver essa visão, né, no, no porquê lá atrás, o motivo não for muito forte, é, pode ser que você coloque ali uma arquitetura, né, cheia de componentes, que vai custar muito mais caro, vai dar prejuízo, e o teu <risos> stakeholder ali, os patrocinadores do projeto vão ficar full da vida contigo. Então, toma cuidado com isso aí também, tá? É importante entender como que a empresa pretende ganhar dinheiro, com essa solução, ela não vai fazer de graça, né, por caridade, ela tá fazendo porque ela quer ter algum tipo de vantagem, de benefício, né, de lucro, beleza? <risos> Coloca essa palavrinha aí no seu dicionário, sempre pensa nisso, né, sempre pense em como que o stakeholder, o que o stakeholder espera, né, o que os, os stakeholders, né, não só um, mas todos eles. Bom, então com base em tudo isso, você vai fazer o seu primeiro desenho. E você vai pensar aqui nos padrões arquiteturais que você vai ter, né? É, como que você vai organizar o seu código, como que, quais camadas você precisa ter, quais componentes você precisa ter. Eu preciso ter cache? Né? Eu vou trabalhar ali talvez com CQRS? Beleza, Para trabalhar com CQRS o que, que eu preciso? Preciso de um banco relacional ou não relacional? Tudo no relacional? É, a gente tem banco não relacional? Né? Com o que, que eu vou trabalhar aqui, né? Reatividade Vou trabalhar com modelo né, coreografado A gente já vai falar disso também né, Que tem algumas formas de você fazer o seu desenho então Você vai pensar em tudo isso né, E aí com base nisso daí Você vai fazer o seu primeiro desenho Vai colocar as caixinhas que você vai ter Beleza? E aí sim chegou a hora de você olhar para as tecnologias Quais tecnologias eu vou escolher? A gente não vai falar em detalhes aqui como escolher, tá? Mas é, a gente vai fazer um conteúdo também para isso, bem detalhado também, step by step para ajudar você a escolher corretamente as suas soluções, tá? As suas, as suas tecnologias. Mas assim, é nesse momento, é com todas essas informações, com o um desenho, aí você tem um propósito para escolher, né? Você beleza, eu vou escolher com um ferramental de fila. Para quê? para a comunicação dos meus microserviços. Vou escolher aqui um orquestrador de containers. Para quê? Porque eu quero ter alta disponibilidade. Então isso já vai te drivando né, para qual componente você vai escolher. O que, que eu posso e o que eu não posso escolher. Vai olhar para dentro de casa, que eu tenho know-how, que eu já tenho instalado, que minha equipe domina. Né? E aí você vai escolher os drivers que vão conectar, né, que, qual toolkit que eu vou usar qual linguagem de programação né, que eu tenho mais know-how dentro de casa. Você vai olhar para tudo isso né, e vai desenhar a sua solução. Essa é uma solução né, extremamente bem feita, né, porque você está pensando em tudo isso. Tá? As chances de você errar, ou seja, até pensar em como você vai organizar o teu código, né, quais que vão ser as caixinhas que você vai ter ali dentro. Beleza? Então, escolhidas as tecnologias, é hora de você começar a pensar né, também no teu modelo de consistência, vai ser consistência forte, né? vai ser consistência eventual, né? até para você decidir quando, né? quando eu vou para consistência forte, quando eu vou para consistência eventual, né? quando que eu trabalho com formato né? de, de é, enfim, de transação literalmente encadeada ali forte, né? quando que eu trabalho com um contexto transacional mais fraco, que eu controlo na mão ali, né, o, o desfazimento, por exemplo. É aqui também que você vai olhar, por exemplo, se você precisa ou não de cache. Talvez você precise, talvez não precise. Você não vai colocar tudo em cache, vai ficar caro demais. Cache é caro, é memória, né. É o tipo de, de recurso, é um dos tipos de recurso mais caros que a gente tem, né, consumo de memória, tá. Um Redis ali em memória é caríssimo. Beleza? Então tem que tomar cuidado também, não é tudo que você vai colocar em cash. Tem que fazer sentido colocar em cash. Então, Arki, é nessa hora, é nessa hora literalmente, que você vai tomar esse tipo de decisão mais técnica. Beleza? Com todos esses insumos antes, não sem tê-los. <risos> sem tê-los você vai errar, beleza? Bom, e aí eu vou dividir com você aqui, um pouquinho na lousa, né, do, do que, que a gente pensa, né, quando a gente tem uma arquitetura orientada a microcomponentes, a microserviços em especial, né? quais são os principais é, componentes arquiteturais que eu preciso ter em uma arquitetura como essa? Bom, então assim, ó, tipicamente a gente tem aqui um API Gateway. Tá? É a primeira coisa que a gente tem. E aí é importante que você entenda, Ark, que APIs não são necessariamente microserviços. Anota essa. <risos> tá? APIs não necessariamente são microserviços. Microserviços são componentes pequenininhos. É um serviço pequeno. Uma API ela tem o papel de, literalmente, né, ele é um Application Program Interface. É isso que significa a palavra API. Tá? Então ele serve para você fazer uma integração, expor uma funcionalidade para o mundo. Tipicamente para uma integração entre uma aplicação e outra. Não necessariamente essa API é o back-end de um app. Tá? É, inclusive o melhor para isso é você construir um BFF numa API. Então o contexto né, de atender o seu, seu back-end. Tá? A API ela serve para você fazer uma integração. Literalmente, integrações. Que é onde reside a maior dor de um arquiteto. Tá? Então é muito comum que você tenha um API Gateway. Uma arquitetura como essa, tipicamente... É pensado em escala, né? É pensado em alto volume e aí você precisa de um componente como esse aqui, beleza? E um componente como esse, né? Tipicamente ele já vem aqui com alguns presentes, né? Ele já trata para gente, é, já tem ali um IDP acoplado a ele, né? Então o próprio API Gateway aqui vai resolver para gente algumas questões de é, login, token, validação de token, né? Eu vou ter um, um IDP acoplado ao meu API Gateway, né? Eu não vou fazer isso em cada microserviço, em cada microcomponente. Fica muito complicado, né? Então meu API Gateway resolve isso para mim. Eu preciso de um carinha aqui que faz isso, tá? Segurança. Muitas vezes eu vou colocar alguma coisa relacionada aqui ao meu API Gateway ou que entra, antes de entrar no meu API Gateway, ou que no meu próprio API Gateway ali, eu valido alguma coisa, questões de fraude ali, né é, enfim, eu, eu trato isso aqui também. tá Outra coisa, muitas vezes eu, eu, eu trato logs aqui. Por que eu trato logs aqui? Porque eu quero conseguir ligar, unificar o log, né? a informação de log, o rastreio, de vários microserviços. Então eu tenho o microserviço 1, 2 e 3. Teve a cadeia de microserviços que foi chamada, e eu quero conseguir pegar, a partir do meu log, né, é, o rastro completo, né, desde a entrada até a saída da informação, todo o processamento, todo o caminho que foi percorrido. E aí, colocando isso no API Gateway, eu consigo. Né, eu tenho um ID, por exemplo, que eu vou linkando tudo o que vai acontecer nos meus microserviços. Tá? Tem muitas outras coisas que eu posso colocar aqui dentro. Eu posso colocar aqui, Service Registry, né, dentro do meu API Gateway. Né, a, a parte de... o meu serviço sobe, ele vai lá e fala opa, eu estou de pé né, sou a versão 1, sou a versão 2, sou a versão 3 você pode colocar todo os controle de rota né, parte dele, pelo menos em cima do seu API Gateway tá, que vai tomar a decisão de para qual API você vai né, montar um circuito até de orquestração em cima dele então tem muitas coisas, depende do, da ferramenta de API Gateway que você vai escolher né, ele, ele vai ser aí, uma das ferramentas centrais da sua arquitetura orientada a microserviços. Só que assim, tipicamente, aqui a gente está falando de API Gateway, né? Ele serve para outros microcomponentes também, como BFF, por exemplo? Serve, tá? É possível utilizar sim. Só que tem muitas funcionalidades dele que são, assim, pensadas em API. Lembra que API não é necessariamente um BFF, não é necessariamente um back-end de aplicação. Pode fazer esse papel? Pode, tá? Eu não recomendo para a maioria dos casos, a não ser que você tenha outras coisas, como tratamento de DP, etc., ali em cima. Mas você pode fazer isso também num cluster de Kubernetes, por exemplo. Tá? Você pode ter um Istio instalado lá dentro, pode ter um monte de coisa tratando dentro do teu cluster, não precisando de um API Gateway para isso. Beleza? Eu até recomendo. Tá? Mas, tipicamente, <risos> você precisa de um API Gateway. Tá? Você vai ter suas APIs aqui, a rota é essa aqui, né? Minha API é, é utilizada a partir né, de um API Gateway, né? o usuário que está aqui, né, usuário, robô, etc., entra aqui pelo meu API Gateway, né, e o meu API Gateway, ou ele vai aqui é, colocar numa fila, tá, aqui eu tenho uma Kiwi, um outro componente arquitetural que eu preciso escolher, tá, uma Kiwi aqui, por exemplo, ou eu tenho ela aqui, né, ou então a minha própria API aqui, ela vai orquestrar a chamada para microserviços. O que é orquestrar chamada para microserviços, Arq.? É tipo assim, eu tenho uma API, eu tenho vários microserviços. A minha API ela escolhe qual microserviço eu chamo primeiro, segundo, terceiro. Deu problema, beleza? Eu saio chamando os microserviços de desfazimento para corrigir o problema, né? Para cancelar a transação, por exemplo, né? Para desfazer. É, ou então não, né? Eu vou retentar, vou fazer um retry, beleza? Chamo a primeira, a segunda, a terceira. Pô, falhou a quarta. Retrai de novo, pois gotou, retorna o erro. A orquestração é isso, eu decido qual microserviço eu vou chamar. Chamo o primeiro, o segundo, o terceiro, qualquer ordem. Né? Isso é orquestração, beleza, Ark. Bom, e aí eu tenho outro modelo que é o coreografado, onde eu tenho é, uma Kiwi aqui, beleza? A orquestração eu chamo direto o meu microserviço, a coreografia eu coloco numa queue. O que, que acontece quando eu coloco numa Kiwi, Ark? Quando eu coloco numa Kiwi, né, uh, os meus microserviços, eles estão ouvindo a fila. Esse é o um segundo modelo de trabalho com microserviços. Você tem um microserviço e percebe que aí eu não sou uma API, né. Eu poderia ter um microserviço que é uma API? Poderia, tá. Um microserviço pode ser também uma API. Ele é micro, ele é minimalista, né, ele tem tipicamente uma funçãozinha só lá dentro, né, e... Ele atende o mundo externo. Ele também serve de API, beleza? Ele também pode ser uma, um, um microserviço em BFF, beleza? Tá? Tá tudo bem? Tá? Mas tem casos que eu tenho um microserviço que não é nem BFF nem API. Ele é um microserviço que está ali ouvindo uma fila, né? Ele vai processar uma, uma informação ele vai pegar a informação da fila, processar, gravar no banco, etc, e vai devolver para a fila enriquecido. Tá? Então, o meu microserviço orquestrado, desculpa, coreografado, ele vai fazer isso. Ele vai ficar né, ouvindo a fila, processando o que tem na fila né, e devolvendo, enriquecendo talvez a mensagem que falou, oh, legal, agora está em outro estágio. Aí, outro microserviço que estava ouvindo ali, opa, então agora é comigo. Aí, outro, opa, agora é comigo. Então, tem um microserviço lá que, é, que faz validação, por exemplo, né, de saldo, aí o outro que registra né, a transação, aí um outro que, é, enfim, lança lá, faz uma é, ligação direta com, com órgãos que regulam ali, né, um Bacen, por exemplo, né, outro vai integrar lá com o RP, e tudo vai ter um momento certo, a coreografia é isso, né, o microserviço, ele sabe a hora certa né, de fazer, não é a API que está chamando, não, o microserviço sabe, e é o microserviço que sabe que ele tem que desfazer se tiver um problema, por exemplo, lá deu um erro. É o microserviço né, coreografado que está ouvindo a fila e vai falar Opa, agora é hora de, de fazer, porque deu errado. Ou então, opa, tá bom. Segue a vida, vai para outro step, vai para outra fila. Né? Isso quem faz é o microserviço. Então esse aí é o modelo coreografado. Tá? Eu tenho os meus microserviços aqui, ouvindo a fila. Né? E de acordo com a mensagem que eu tenho na fila, ele executa uma ação. Beleza? Por fim, a gente tem os nossos bancos de dados aqui, né, que pode ser relacional ou não relacional, cache, né? E aí os nossos microserviços vão efetivamente falar com esses componentes, né? Então, percebe que a distância, né, entre o meu usuário e o banco de dados é bem grande. Eu vou passar por um ferramental de segurança, eu vou passar por um API Gateway, muitas vezes, ou né, por um ferramental de orquestração de container inclusive a gente não falou aqui, tá? Mas é vital também, se você não for trabalhar com serverless. A gente só não falou aqui porque tem esses dois modelos, né? Você poderia ir para serverless ou você poderia ir para o é, um modelo ali de, de, de orquestração de containers, tá? De uma infraestrutura mais controlada, né? Mais sua ali, né? Você domina ela. Ambas, né? Tem prós e contras, a gente também vai fazer conteúdo sobre isso. E assim, o que é legal, né? Quando você tem um modelo mais... É, que você precisa de, de mais infraestrutura, mais máquina, mais controle, fatalmente você vai precisar colocar ali um, um orquestrador de container mesmo, né? E uma infra né? literalmente mais controlada mesmo para isso, tá? Uma infra mais serverless ali, muitas vezes você vai, já vai ter isso nativo da própria cloud, resolvendo para você, talvez você vai colocar um API gateway em algumas situações, em outras, até conectividade, né? Entre o front-end e back-end já é tudo garantido pela própria infra, né? Da cloud. Então, assim, você consegue fazer muitas formas de fazer aí, né? existem várias formas, literalmente, de você projetar. O que é importante você ter em mente? Né? Em uma arquitetura orientada a microserviços, você precisa primeiro entender até o que é um microserviço. O que é um microserviço? Um microserviço é um componente pequenininho. Eu sei que eu deixei para falar isso no final, né mas é assim parece óbvio demais. Mas não é tão óbvio assim. A gente olha no mercado, isso sendo aplicado da forma errada. E muita gente falando, poxa, microserviço. Microserviços, pô, é isso aqui. É um universo de coisas, né? Microserviço é single responsibility, né? Deveria ser. E o que, que é o um single responsibility? É, é um serviço que faz todo o serviço de back-end, que, que resolve todo o back-end de uma aplicação. É uma responsabilidade única, né? Garantir o back-end de uma aplicação inteira. Tá, mas... <risos> É, ficou grande demais já não é microserviço então microserviço ele tipicamente tem que ser um carinha que resolve uma coisa específica por exemplo eu, eu mantenho um domínio tá ou, ou uma parte ali de um domínio não um domínio inteiro né mas uma entidade por exemplo então eu tenho ali uma entidade um pequeno grupo de entidades né eu tenho um carinha ali que ele faz né insert update delete né daquele daquela entidade ou né, de um conjuntinho pequeno de entidades eu vou mostrar isso no código para vocês também para ver <risos> como que funciona ali um microserviço micro mesmo né pequenininho tá você nem precisa ter um monte de camadas uma camada duas já é o suficiente tá então assim um microserviço não é um carinha feito para ter um zilhão de linha de código né ele é feito para ser pequeno chuto tá é, bom outra coisa é, é, é muito importante você pensar até na, como a gente já levantou antes, né, na escala disso. Então talvez né, eu tenha um volume muito grande de consultas e pequenininho de insert, update, delete. Isola, coloca separado. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma estratégia diferente. Vai conseguir escalar mais o microserviço de consulta, né, porque vai ter muito, e deixar uma escala menor ali para insert, update, delete. Talvez consulta seja externalizado, você vai colocar uma API na frente, em certo update delete talvez não, só seja interno. Então, você vai ter estratégias diferentes e até né, <risos> o nível de acesso né, seja diferente de um para o outro. Então é importante ter essa visão, tá Ark? Como vai ser segmentado, tem que ter essa visão clara, senão dá ruim, beleza? Bom, Ark, a gente falou aqui sobre um modelo, né? Que é muito comum né, a gente pensar desse jeito, ter componentes arquiteturais aqui que é. resolvem tudo pra gente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 e aí aqui, nesse microserviço, olha que interessante, né? Ele tem tudo o que precisa né? para fazer a manutenção completa do nosso, é, da nossa entidade, usando aqui, ó, 127 linhas, aqui <risos> E literalmente, aqui ó, esse projeto, ele só tem esse, esse arquivo TS. A gente está usando o TypeScript, né? A gente só tem o MS Veículo aqui dentro. Só tem o um MS Veículo aqui dentro. O restante aqui é tudo, são os arquivos default do Node aqui, né?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 Aqui, para fechar esse conteúdo com chave de ouro, é muito importante que antes de você começar a sua arquitetura, para você dar um primeiro passo né, é, rumo a começar a trabalhar com, com arquiteturas microcomponentizadas, em especial, orientada a microserviços, né, é, é, é muito importante que você comece a fazer algumas perguntinhas. Tá? Então, por exemplo, no momento que você estiver ali numa Inception... É uma reunião de entendimento. Mesmo que você não tenha ali o papel de arquiteto, né, tem esse espírito de arquiteto, tá? De investigar, de perguntar, de entender. Então, logo no comecinho é muito importante que você levante aqueles requisitos que a gente falou no começo do projeto, tá? Entende ali se precisa de alta disponibilidade, né? Entende se tem pessoas que vão conseguir é, desenvolver com, com microserviços, né? Entende se vai realmente fazer sentido se tem a é necessidade né, de uma alta escala, tá? é, entende os porquês desse projeto, faz esse entendimento e desenha, faz um desenho inicial, mesmo que não seja contigo, faz ali o seu desenho, tá? e leva para algumas pessoas, explica para algumas pessoas, e fundamenta, fala, olha, não vai fazer sentido ser microserviços, porque a gente não tem esses, esses pontos, ou faz total sentido, gente, vamos fazer microserviços, tá todo mundo falando para não fazer, vamos fazer. A gente precisa escalar nosso time, entregar mais rápido a solução, entregar com boa qualidade, precisa de escala, precisa de disponibilidade. Vamos fazer com microserviços. Então, assim, primeiro é entender se faz sentido ou não. E fazer o seu desenho. Faz o primeiro desenho. Daí você leva para a equipe. Tá? Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Depois disso você vai pensar nas tecnologias. Né? E esse desenho ele vai servir como base para você discutir com outras pessoas, para ajudar o time de arquitetura, caso tenha. Né? Se não tiver um time de arquitetura, estiver tudo torto, né? você vai conseguir fazer um primeiro trabalho de arquitetura, que vai te gerar resultados, que vai fazer com que você seja evidenciado, e vai fazer com que você né, efetivamente tenha uma primeira experiência profissional comprovada aí como arquiteto. Né? Afinal de contas, bom, você desenha uma arquitetura, era um arquiteto? Não, mas eu desenhei uma arquitetura, tá aqui. Né? Então, isso já vai te ajudar, Ark, beleza? Vai te ajudar bastante. Então, começa do simples, beleza? Fazendo essas primeiras perguntas, esses primeiros desenhos, e vai avançando aos pouquinhos. Você vai ver como que você é, naturalmente vai ganhando né, essa, essa malícia, esse jeito né, para fazer as perguntas certas, e vai, vai começando a pensar fora da caixa. Isso vai fazer uma diferença muito grande para você, Ark. Beleza? E por você ter ficado até agora, até esse momento comigo, é que você é top demais, muito obrigado, muita gratidão mesmo por você ter acompanhado esse conteúdo até agora. Beleza? E se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um like pra gente, porque isso ajuda, e ajuda bastante, uh, tanto o material chegar pra mais e mais pessoas, né, como também a gente entender que esse tipo de material é bacana pra você, faz sentido pra você beleza? E também, né, se você quiser colocar, contribuir ainda mais, né? falou o que você achou, por exemplo, ou o que você, a sacada que você pegou aqui nesse conteúdo que você não conhecia, beleza? Então é isso, Arck. Obrigado de coração. Até a próxima.